Vamos ver quanto tempo duraram eventos marcantes do Legendário de Tolkien? My Giovanna e meus amigos Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo! O tempo é um assunto fascinante! Seja na forma de se medir o tempo em Arda, que você pode ver ao assistir o TT 548, seja na compreensão dos períodos do Legendário, que você pode entender melhor se assistir o TT 556, o conhecimento sobre o tempo enriquece muito a leitura das obras de Tolkien. E hoje a gente vai ver que geralmente a gente não tem uma boa noção de quanto tempo se passou num período, numa época, num acontecimento. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no Token Talk, já se inscreve! Deixa o seu like e um comentário aqui embaixo para ajudar a aumentar a nossa relevância aqui no YouTube. E já clica no ícone do sininho para receber uma notificação toda vez que sair um vídeo novo. Se quiser ter acesso a conteúdos exclusivos aqui do canal, torne-se um membro clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. E vamos em ordem cronológica. No TT de hoje, vamos falar de cinco eventos que aconteceram antes da Primeira Era. Ou seja, vamos falar de cinco eventos dos tempos antigos. E como é sempre bom começar pelo começo, vamos voltar para o momento em que os Valar e os Maiar vieram para Arda. Desde o início do mundo criado por Eru, houve guerra. E a primeira guerra de todas foi entre os Valar e Melkor, o inimigo do mundo. Quando vieram para Arda, os Valar e os Maiar vieram cheios de vontade de preparar o mundo para a chegada dos filhos de Eru. E o Melkor também veio cheio de vontade, mas cheio de vontade de ter tudo para si, de ser o rei do mundo, de dominar sozinho as coisas. E por causa disso, ele sempre destruía aquilo que os Valar iam construindo. Aconteceu uma guerra de constrói e destrói, constrói e destrói, constrói e destrói. E esse é o primeiro grande evento do qual a gente vai falar aqui. Que ficou conhecido como a Primeira Guerra contra Melkor, que durou 1500 Anos Valianos. Ai, ai, ai, olha, me desculpa, viu, mas eu vou ter que interferir um pouquinho aqui rapidinho, tá? Anos Valianos, para quem não sabe, era um jeito diferente de contar o tempo, pelo tempo dos Valar... Antes da criação do Sol e da Lua, tá? Um ano valiano equivale a 9,58 anos solares. Então toda vez que você ouvir falar em anos valianos, você multiplica por 9,58. Muito bem, é isso aí. Ai, obrigado. É que eu assisti o TT 548 umas três vezes e... Não, é... Não, isso é uma informação muito básica, todos tinham que saber. <risos> Ou seja, a primeira guerra contra Melkor durou 14.370 anos na nossa contagem. E no milésimo quinquagésimo ano valiano de Arda, chegou o Tulkas, e aí o Melkor fugiu. E a guerra acabou. O segundo assunto do qual a gente vai falar não é exatamente um evento, mas uma comparação entre dois períodos. Vamos falar dos anos em que as lamparinas brilharam versus os anos em que as árvores brilharam. É o tipo de coisa bacana, bem legal, que dá uma ideia muito boa, um panorama geral legal, que faz a gente entender bem a relação entre os períodos e os acontecimentos. Bom, Arda demorou mais de 18.200 anos para ficar pronta, o equivalente a uns 1.900 anos valianos. E no ano valiano de 1900, foram erguidas as duas lamparinas, as duas lâmpadas, Iluin e Ormal, que ficavam no norte e no sul da Terra-média e iluminavam todo o continente. E no meio do continente, os Valar se estabeleceram em Almaren. Então, do ano valiano de 1900, as lâmpadas brilharam até o ano valiano de 3450. Isso, na nossa contagem de tempo, dá 14.852 anos. É muito tempo! Na verdade, é o maior período no qual um luzeiro brilhou em Arda. As duas árvores, Laurelin e Teoperion, também brilharam por muito tempo, mas um pouco menos do que as lamparinas. Elas brilharam por 1495 anos valianos, o que dá 14.325 anos solares. Ou seja, as lâmpadas brilharam por mais de 5 séculos do que as árvores. E só para acrescentar outra curiosidadezinha bem rápida, desde o momento em que as árvores foram destruídas, até o nascimento do Sol, se passaram 5 anos valianos, ou seja, 48 anos solares. Isso mesmo. Então quer dizer que por 48 anos, o único tipo de luz que iluminou Arda foi a luz das estrelas. É muito legal fazer esse tipo de comparação, né? E o terceiro evento que vamos analisar é outra guerra. A Batalha dos Poderes. Depois que as árvores já estavam brilhando por uns mil anos valianos, ou seja, por 9.852 anos dos nossos, os Valar se reuniram em conselho. Yoromei e Havanna se reportaram a eles dizendo que Melkor tinha crescido em poder novamente. E aí, temendo que ele fosse fazer alguma coisa contra os primogênitos de Eru, os elfos os Valar começaram a se preparar. Varda começou a fabricar novas estrelas, e organizou elas na Vala Circa, a Foice dos Valar, que ergueu contra Melkor em desafio. A Foice dos Valar ficou pronta mais ou menos no ano 1050 das Árvores, isso quer dizer que ela demorou uns 50 anos valianos para ficar pronta, o equivalente a 479 anos solares. Depois da Vala Circa ficar pronta, nasceram os 144 primeiros elfos, às margens de Cuivienen, no leste. E os Elfos só foram encontrados por Oromé 35 anos depois, ou seja, 335 anos na nossa contagem. Mais de 3 séculos, bicho. Fala sério. Não, não dá essa impressão quando a gente tá lendo Silmarillion. E entre Oromé descobrir os Elfos, voltar para Valinor para contar para os Valar, se passou um ano valiano. Quanto que é um ano valiano mesmo? 9,58 anos solares! Então, 9 anos e meio depois, o Oromé volta lá e vai falar com os Valar. Encontrei os elfos! Epa, precisamos protegê-los. Vamos pra cima de Melkor. Mas antes, precisamos pensar. E eles pensaram enquanto Oromé voltava para junto dos elfos. E pensaram, e pensaram, e pensaram por quatro anos vale anos. Os caras ficaram pensando 38 anos. Só depois daquele é sono pro pau em 1090 dos Anos das Árvores. Dois anos vale anos depois, quase 20 anos depois, começa o cerco autuno. Imagino que não deve ter sido um cerco feito pelos exércitos dos Valar bicho. O negócio foi impressionante. Foi tão absurdo que o norte da Terra-média ficou desolado, a Terra tremeu e mudou, a costa de Beleriand foi formada, baías se abriram, foi parrudo. E só em 1099, 9 anos valianos depois, é que Tulcas Astaldo conseguiu pegar o Melkor de jeito, subjugou o Tinhoso, prendeu ele com Angainor, as correntes feitas por Alde, e a Batalha dos Poderes acabou. Ou seja, ela durou 9 anos valianos, equivalentes a uns 86 anos dos nossos aproximadamente. Então, depois da primeira guerra contra Melkor, depois de comparar os anos das lamparinas com os anos das árvores, e depois de ver quanto tempo durou a batalha dos poderes, vou fazer uma outra comparaçãozinha bem legal. Mangel Fëanor! Duh! Então, ele foi um dos mais sábios, mais habilidosos, mais treteiros elfos de todos os tempos, né? Já parou pra pensar quanto tempo ele viveu? Pois é, eu acho que pouca gente sabe, mas o Fëanor nasceu no ano de 1169 dos Anos das Árvores e morreu em 1497, 328 anos valianos depois, em Anos Solares, o Fëanor viveu 3.143 anos. É bastante tempo. Olha só que legal se a gente compara com o tempo de vida da Galadriel, do momento em que ela nasceu até quando ela parte no final da Terceira Era dos Portos Cinzentos. A Galadriel era uma das criaturas mais velhas na Terra-média na época do Senhor dos Anéis. Ela nasceu no ano 1362 dos Anos das Árvores. 193 anos depois que o seu tio Fëanor. Em anos solares, eles tinham 1850 anos de diferença. Do nascimento da Galadriel até o nascimento do Sol, se passaram 1322 anos. Aí se passou a primeira era inteira, que durou 590 anos. E depois, a segunda era inteira, que durou 3441 anos. E por fim, a terceira era, que durou 3021 anos, e que terminou com a partida dela, de seu marido Celeborn, de Gandalf, de Bilbo, de Frodo, de Elrond, dos portos cinzentos, para o reino abençoado. Então a Galadriel foi embora da Terra-média quando ela tinha 8.374 anos. 8.374 anos. Galadriel viveu pelo menos 5.231 anos a mais do que Fëanor. E o último evento que a gente vai ver, eu já comentei no TT556, mas eu quero esmiuçar um pouquinho melhor hoje. A fuga dos Noldor para a Terra-média. Do início da fuga até a hoste de Fingolfin chegar até a Terra-média, se passaram 5 anos valianos, ou seja, 48 anos dos nossos. Só de travessia do rio Caraxi foram 29 anos. 29 anos no gelo, cara! Acordando, dormindo e andando, no gelo todo santo dia. Bom, tecnicamente os elfos nem precisavam dormir, né? Bastava eles passarem um par de horas olhando as estrelas, que eles já descansavam. Pior ainda, porque lá nem olhar para as estrelas direito eles podiam. Lá era terra do gelo pungente, tinha tempestade o tempo inteiro. Se dos 48 anos de fuga, 29 foram da trupe do Fingolfin atravessando o rio Caraxi, os outros 19 anteriores foi onde aconteceu todo o resto. A rebelião do Fëanor, o primeiro fratricídio élfico em Alqualonde, o roubo dos barcos dos Teleri e a chegada de Fëanor até a Terra-média, seguida da queimada dos barcos na costa. Muito legal, né? Agora a gente consegue ter uma noção melhor do tempo nesses eventos que aconteceram antes da Primeira Era, pelo menos se você não estiver levando a natureza da Terra-média em conta. Hã? É minha gente, vocês estão achando que é fácil? Pois saibam que nada é fácil quando se estuda Tolkien. Dia de setembro de 2021, foi lançado A Natureza da Terra-média, um livro editado por Karl Hosterter, que traz textos inéditos do Tolkien. E dentre tantas coisas legais que tem nesse livro, logo a primeira delas é uma releitura completa de como funcionava o tempo em Arda. O okay. quê? Então a gente ficou aqui até agora perdendo tempo? Não ficamos, não. O fato é que Tolkien morreu e ainda não havia se decidido sobre muita coisa a respeito dos Anos Valianos e Anos Solares. Ele escreveu muita coisa sobre isso e muita coisa contraditória. E nos seus últimos escritos, um ano valiano não equivale a 9,58 anos solares. Mas tudo bem, porque essa nova forma que ele começou a pensar aí de quanto valia um ano valiano, nunca chegou a ser concluída. E se for utilizada a risca, ela faz com que muita coisa da história perca o sentido. Pelo menos da história compilada de forma coerente. Assim, tudo que a gente fez aqui hoje continua servindo perfeitamente para quem quiser ler os três grandes contos, o Silmarillion, o Contos Inacabados, o Senhor dos Anéis, o Hobbit. Ou seja, pode usar esse TT para a hora em que você for ler o Legendário. Mas preparem-se! Para os nossos estudos, a gente também vai considerar o que está sendo dito na natureza da Terra-média. Por isso, aguardem. Logo, logo deve estar saindo a resenha aqui no TT. E aguardem também, pelo menos, mais um TTzinho meu aí sobre esse assunto. E se você gostou, deixe o seu joinha aqui embaixo! E se você ainda não é um Tolkien Talker, inscreva-se no canal. Aproveita e clica no sininho para receber as notificações e ficar sabendo toda vez que sair um vídeo novo. Segue a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter. E espalha a fantasia junto com a gente! E você tem como apoiar o TT de várias formas. Se tornando um membro aqui no YouTube, comprando pelos links da Amazon ou do Submarino, tornando-se um padrinho ou madrinho do Tolkien Talk, através de uma doação via Pix. Pra saber mais detalhes, acesse o nosso site e aproveita e já vê um monte de coisa legal que tem por lá. E se você manja de português ou de inglês, torna isso um legendário do TT e ajude a legendar os nossos vídeos para os gringos ou para os surdos. Manda um e-mail pro Gustavo Fritzen, o link está aqui embaixo. Eu gostei muito de apresentar esse TT pra vocês. Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Até mais e novo aí!